Bem-vindos ao Elas na Ciência, a série que prestigia e divulga a trajetória de mulheres docentes da UFSM e que contribuem para o campo científico do nosso país. Hoje o nosso foco está em Gisela Reis Biancalana, possui graduação em dança, licenciatura e bacharelado pela Universidade Estadual de Campinas e mestrado e doutorado em artes na mesma instituição. Realizou o pós-doutorado na The Montfort University foi responsável pela criação e implementação do curso de dança da UFSM e, além disso, já foi coordenadora neste mesmo curso no Programa de Pós-Graduação em Artes e no curso de Artes Cênicas. Eu pesquiso tanto uh, a performance art como questões de performatividade. Eu sou docente na, UFM, já, na UFSM já desde 1996, entrei como substituta e fiz o concurso em 1998. Eu atuei então no curso desde então no curso de bacharelado em artes cênicas por 18 anos. Foi lá que eu aprendi muito, aprendi a ser docente e aprendi a amar o teatro muito, uma paixão que já tinha começado antes mesmo de eu vir para Santa Maria no terceiro ano da graduação em dança. Quando veio o Reúne, nós abrimos o curso de dança e não era a minha intenção ir para lá, migrar para o curso, mas depois, em conversas com o professor Pedro Brum, que então era o diretor do centro, nós consideramos que talvez fosse importante ter alguém com uma experiência no curso recém-criado. Então, desde 2014, eu estou no curso de dança bacharelado. E por é, pesquisar a criação em performance art e manifestações é, performativas, quando eu me doutorei, eu me credenciei no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, isso foi no ano de 2010, e lá eu continuo as minhas pesquisas com um grupo vinculado ao CNPq, o LAPARC, que é o nosso Laboratório de Pesquisa em Arte e Cultura, que é formado atualmente por mim, por três doutorandos de uma professora do curso de Música, três mestrandos e quatro graduandos entre é, iniciação Científica e Bolsistas de Extensão. A professora é líder do grupo de pesquisa Performances, Arte e Cultura, vinculado ao CNPq e coordena o um Laboratório de Performance, Arte e Cultura, o LAPARC. Ela pesquisa sobre a performance e os processos criadores de artistas transversais. É uma arte assim que é predominantemente visual, mas é veiculada pelo corpo, o corpo em ação. Ela, ela emergiu por volta dos anos 60, 70 nos Estados Unidos e veio assim rompendo fronteiras entre artes. Então, é, perseguindo esse seu percurso de fronteiras nebulosas entre artes, no nosso grupo de trabalho, é, ele, ele segue em diálogo, em diálogo transversal com outros campos de, de saber ainda com foco na antropologia, principalmente no que tange aos procedimentos metodológicos de criação, como, por exemplo, a pesquisa de campo, a etnografia, a autoetnografia. Né? O trabalho da professora é uma inspiração para mulheres que desejam atuar na área acadêmica das artes. Bem, o meu trabalho no sentido de incentivar mulheres a seguirem a carreira científica, ele tem três focos é, que eu diria principais. Primeiro, procurando mostrar sempre que nós somos seres dotados de dimensão pensante e temos qualidades necessárias e o direito de ocupar esse lugar. Segundo, é mantendo o meu grupo de pesquisa que ele recebe mulheres, homens, gays, lésbicas, trans, brancos, pretos, enfim, toda a diversidade é e será acolhida. Em momentos, nós temos é, muitas mulheres no grupo. E em terceiro lugar, é valorizando e incentivando. Grande parte do meu grupo e dos alunos que eu tenho acesso nas disciplinas, o grupo hoje está constituído por quatro mulheres, pesquisadoras e mães. Né? E nas suas investigações, boa parte das investigações do grupo, que trabalha nessa relação entre arte e cultura, elas estão amparadas por questões de gênero. Né? Então, são três focos é, importantes que, no meu entendimento, eles incentivam as mulheres a seguir a carreira acadêmica. Quanto a essa pergunta sobre o que significa ser mulher na ciência, né? ser mulher na ciência hoje implica em nós pensarmos, antes de tudo, o que tem sido ser mulher ao longo da história, muitas historiografias diversas falam sobre isso, o que é ser mulher na história recente, ao menos a partir do século, fim do século 18, início do século 19, quando se começou mais expressivamente a falar-se em direitos humanos. Ser mulher na ciência é percorrer um caminho de luta por reconhecimento, por igualdade, Ser mulher na ciência é ter consciência que o trabalho, algumas vezes, é dobrado. É a luta pela pesquisa em si, mais a luta por ser mulher. E não foram poucas as situações que eu já passei na UFSM por ser mulher. Essa foi a inspiradora trajetória da professora Gisela. São as mulheres da UFSM que inspiram em todos os campos do ensino, pesquisa e extensão. Semana que vem tem mais. Até lá!